E aí, jovens! Boa tarde! Estamos indo dar um rolêzinho agora de, de moto em Brasília. Agora, o, primeiro nosso, o nosso primeiro rolê de tarde de dia, né? De moto, a gente deu um de, de, de moto de noite, né? Vamos fazer agora os trajetos de moto, só que durante o dia, para vocês verem um pouco melhor a paisagem. E pegamos uma blitz grandona ontem, mas Dessa vez eu acho que vai ser bem mais tranquilo. Tô aqui. tô aqui no Waze, não sei andar aqui sem o Waze, principalmente que é um trajeto muito grande, né? São 25 quilômetros aqui. A gente tá indo ali na, na, na Kawasaki. Na Valécia, são 32. E vai ser uma viagem e tanto. 32 km, cara. É, é. Ó, agora a gente tá chegando aqui perto da barragem. A gente passa por esse caminho toda vez que passa aqui perto da casa da minha avó. Aqui tem uma barragem, né? Aqui do Lago Paraná. Uma, acho que deve ser uma das barragens. E eu acho uma vista muito legal. Pena que tem um pouco de sagrado e aí atrapalha um tiquinho a, a vista. Então o um radarzinho bem ali, ó De 40, bem aqui Pronto 33 Beleza Ó Uma vista muito bonita Aqui do lago Agora uma das dificuldades da GoPro Hero 5 Que Que é toda vez que eu, ten, eu tenho que que é apertar no botão de ligar para depois apertar no botão de gravar. E se eu apertar no, no quick, quick Record, né, que a gente aperta só no botão de gravar, ela liga e sai gravando, não sai com áudio enquanto, enquanto está ligado o, o adaptador de microfone. Mais uma subidinha aqui Esse trecho, acho que eu já falei É um pouco perigoso, né? Depois que colocaram essas divisórias e Os radares, deu uma amenizada consideravelmente no, no Número de acidentes, certo? Aí deu uma resolvida Aí só, pessoal Esse trecho aqui eu acho um trecho bem Bem legal assim, bem verde, cheio de árvores, lembra até um pouco de Belém assim. Só não a pista aqui. Claro. <risos> Pode ter esquisiviados atravessando a pista. Animais, gente, animais. É, eu acho um trecho bem bonito. Agora estamos chegando nas na alturas já da. Da ponte de Juscelino Kubitschek Já é a segunda saída ali à direita Vamos lá E aqui o visual também ó, é sensacional cara. Imagina o pôr do sol disso, né? Aqui temos um radarzinho de 40, para pessoas não exagerarem, né? Não, já, já passou até, inclusive, já. Ó, a vista aqui, ó, é sensacional. A bela vista, agora a gente vai chegando na ponte JK. E eu sempre fico muito feliz de poder Deus ter abençoado a gente poder passar por aqui, né? Conseguir ter feito essa viagem, conseguir chegar até aqui com segurança, com então, todos os imprevistos. Mas a, a nosso, nosso Santo veio protegendo a gente, né? Deus é demais, ó. Pense numa vista, cara. Uma vista estando. água Não sei como vai é aparecer na GoPro, mas a água tem partes que são azuis e tem partes que são verdes, né? E é bem bonito, bem bonito mesmo. Show de bola. E aqui a gente vai na faixa da direita né, na faixa devagar pra ir curtindo a paisagem sem pressa, apesar do sol que tá Mas, bem legal Ó, oh, que vista cara, que vista Que vista Bom, estamos chegando aqui na, na Kawasaki, eu espero, porque é longe demais, cara. De lado do Paranoá, até onde nós viemos, são 32 km, né? Então, como a gente tem aqui perto, já fui final da linha do metrô. Que tem que sair pra cá Estamos chegando Faltam só 2km e meio Pronto, agora literalmente sim estamos chegando Eu achei que estávamos chegando Mas na verdade estávamos chegando no retorno Que sai da principal, que é pra outra, que é pra outra Mas na verdade, acho que quando eu comecei a filmar Ainda faltavam uns 6km fáceis, eu acho Só tem moto baratinho aqui, meu bem. <risos> yeah. Pode descer, princesa. É. Tá aí a sua, pode, pode pegar a chave. Aham. Olha só, finalmente tô vindo de perto. Bom dia, gente. Dia, dia, E aí, meu amigo? tá chegando? E aí, meu bem, Dá sim é Verdade Fazer 900 Agora o negócio Que essas aqui também Sensacional né Essas são pra mim <risos> Cada dia pronto Perfeito Essa que também tá I'm <laughs>